Estamos nós aqui de novo No Albrook Mall Verônica, o que você está fazendo no Albrook Mall? Pô, você saiu de Santiago para ir para o Panamá? Por quê? Por quê? Porque lembra vocês Há dois meses atrás Que estávamos aqui mesmo comendo Essa comida aqui Não, essa comida aqui Essa aqui eu escolhi de novo Então por quê? Porque dessa vez, mira, mira aqui, olha, residente permanente, que eu vim buscar hoje. E quem nós encontramos na imigração? Eu sei, vocês não conhecem, mas vocês devem... Quem, também... quem? Quem? Quem? Quem? Ah, sou de Sim, Agnaldo eu estava aqui comendo este sanduíche. E como essas pessoas vêm comendo essas comidas estragadas. É <risos> então, ah, o Leandro está atrás da câmera. Leandro, se mostra. Então, é isso, pessoal. Agora, residente permanente aqui em Panamá. E estamos mostrando para vocês. Tchau, tchau. We'll